Primeiro abra o site do Streamlabs e clique no painel de controle. Procure por Alert Box e selecione a guia de Follows, escolha o layout do meio e selecione Enviar uma imagem. Vá até os Uploads e abra a pasta do Streampack, baixado no StreamSkins. Selecione a pasta dos alertas e arraste para os uploads no Streamlabs. Selecione o alerta desejado e prossiga para a configuração. Coloque 6 segundos na duração do alerta e 2 segundos para o delay do texto. Salve e copie o código para utilizar no Streamlabs OBS e no OBS padrão. Com o Streamlabs aberto, selecione Adicionar Nova Fonte e procure por Fonte do Navegador. Renomeie o arquivo e clique Adicionar Fonte. No URL, cole o link que acabamos de copiar e clique em Pronto. Centralize os alertas e pronto, o seu Streampack já está configurado. Agora é só iniciar a sua stream e se divertir com os novos alertas interagindo com a sua live.